Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Adriano Dias, sou contador, trabalho na área de Direito Eleitoral aí e Contabilidade Eleitoral. Participo do curso da professora Rita já há vários anos e o que eu tenho a dizer é que é um curso específico, um curso direcionado para os profissionais, tanto de Contabilidade como de Direito Eleitoral. E o que eu tenho a acrescentar é que se trata de uma professora é idônea, uma pessoa que tem vasto conhecimento na área e aconselho que todos, todos os profissionais de, de contabilidade, de eleitoral que possam adquirir e absorver esse conhecimento é de grande valia. Pois hoje em dia as, as legislações eleitorais não tão, é, são alteradas muito rapidamente e sofrem alterações é, de, uma, de uma maneira célere E se a gente não tiver um curso de qualidade, um curso de pessoas competentes que possam transmitir e atualizar nós nesse sentido aí, é, um grandes problemas podem ocorrer na prestação de contas eleitorais. Muito obrigado, dona Rita, e prazer em estar aqui, e hoje para mim é totalmente especial. hoje dia de dia do meu aniversário, 19 de fevereiro, estou aqui no meu curso aqui, e estou recebendo de presente o conhecimento pessoal